Fala, gente! para mais um vídeo, estamos aqui para mostrar um site novo de robux, grátis. Legal, oh, que legal. E pessoal, hoje a gente vai estar tá mostrando aqui um novo site que realmente é o bloco Vocês vão aqui, ó, vou abrir uma nova pátina, uma página para demonstrar. E eu uso também esse site, tá, galera? Então e também vão. Agora você escreve. B-L-O-X. Ponto L-A-N-D. land Vocês vão dar um OK. Aí aqui, ó. Vocês vão se logar nesse site. a gente... A gente vai aqui. A gente vai... Vocês podem escolher o usuário. Ou seu Gmail. No Google. Ou... Seu Roblox, ou você pode criar Roblox. uma nova pai, ou uma nova conta para logar aqui sem ser com seu Gmail e a é Não é obrigatório nessa coisa, como você vai fazer. Mas então, gente, eu vou entrar nessa daqui para entrar uma conta aleatória. Pessoal, depois de ir ali criar uma conta aleatória, a gente vai colocar aqui um, um username, um name, pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar aqui Juju Bananica 500 inscritos. Porque a gente tá em um aos 500. 500 inscritos, né? Aí a gente vai colocar. Olha, caso você é muito, muito esquecido, você pode colocar seu Gmail. Que aí você não perde sua senha. Tipo, porque tipo, você perde sua senha e você não consegue mais recuperar. Então, para os esquecidos, você pode colocar seu Gmail. Mas não é muito obrigatório. Mas se você é muito esquecido, você pode colocar. Então já vamos. Eu, eu que não sou muito esquecida vou anotar em um lugarzinho. Eu vou deixar assim, sem preencher nada, tá? Mas vocês fazem o que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui uma senha aleatória. Galera, pode ter qualquer senha que você lembre, né? Pode ser seu nome. Então, mas bora dar um joinha aqui. Carregando, carregando, carregando. Pum salvar para não esquecer depois aqui ó tô com zero robux que eu acabei de criar essa conta a gente vai em Ernie que é dinheiro robux ai ah, não sei eu não sou boa do inglês como sempre a gente vai aqui ó em ofertor o set que a gente gosta muito a gente usa muito ele que é o que tem mais ofertas boas Oh, galera, esse daqui é tipo, você tem que chegar level 17 da, da cidade em 15 dias E dá 440 robux ou, ou você pode fazer outra coisa aqui que a gente já mostrou aqui no A gente já mostrou aqui, ó O, o, o casino Slots Play Android Ele é Tem que completar o level 100 instalar, abrir e completar o level 100 e você tem que completar em 30 dias para in como instalar você tem que completar e chegar no level 100 em 30 dias então no motivo a gente consegue três dias com a dica do vídeo anterior Pessoal, vocês podem olhar, olhar, olhar no vídeo anterior que a gente gravou com que é um pouco grande. Eu não lembro muito bem como é o título, porque eu sou meio esquecida. Mas ó Vocês depois a gente olha Precisa em 30 dias completar Após instalar, você tem que completar esse percurso em 30 dias para chegar no level 100 Mas com a dica do vídeo anterior A gente mostrou como conseguir em 2 dias ou 3 Tá bom? Então vai ser muito mais rápido para você aprender, conseguir seus Robux, tá? 403 Robux você que, Se você pode fazer qualquer coisa Tipo, você pode juntar esse com... Ele. Esse com, e, com esse Depende do que você quer juntar Tipo, você pode fazer um monte de desse Tipo, um monte de desse pra juntar 22, 22, 22, 22, 22 Entendeu? Tá Se juntando esse Com, cadê? Esse daqui Dá 843 Pelo meus cálculos 440, 843 uhum. Robux você juntar aquele com, com, com o caixinha. Mas, pessoal, eu vou aqui deslogar pra me mostrar uma conta que eu consegui fazer. Aqui, ó. A gente vai fazer essa com o negócio. Eu vou no login. Agora eu vou colocar minha a conta que eu consegui. Vamos entrando e eu vou mostrar que é verdade. Viu? antes como eu tava jogando o esse foi só o, o, a oferta do cassino mas esse é eu fiz antes e a oferta tava 483 antes mas agora tá 408 e ó para comprovar que é verdade tá aqui ó o cassino slot play android ofertas story Aqui ó, vai estar os mais 483. Esse lá ó, eu tipo, eu não colo, eu vou colocar 30. Eu coloco de pouquinho em pouquinho porque eu já fui hackeada na minha conta. A Hyper Unicórnio mesmo, na Hyper Unicórnio mesmo. Aqui ó, roubaram 600 e... 664 Robux meu. Que eu consegui só fazendo as ofertas. E aí, eles roubaram meus Robux de um com um, hackearam. hackearam e comprar entrar na minha conta e comprar uma conta, uma camiseta. uma camiseta uma camiseta e meio que eles compraram na minha conta, que ela era do tamanho do coisa. Agora eu tô com 4 robux para mostrar aqui, ó, deixa eu mandar uma atualizada para mostrar que não é mentira. Pessoal, vou mostrar aqui o que hackearam, o que que mostrar aqui, ó. Eles compraram essa daqui, ó. Essa foi a que hackearam minha conta e compraram. Aqui, ó. Viu, ó? Compraram, hackearam minha conta e compraram essa coisa. E compraram essa coisa Que horrorosa. Pessoal, aqui, okay, ó. Vou mostrar aqui, ó. Vou abrir uma nova janela. Aqui, ó. Tá assim. 349 abaixou o preço, mas era assim e pouco. Agora eles estão roubando. Ele roubou uma outra pessoa que tinha 349 Robux. Como eu olhei, eu não sei o que, que aconteceu. E, eu, e, eu, e foi desse cara aqui, ó. Que é o dono dessa coisa dessa coisa, ó. Fundo, tre, 244 Robux. Ah, mas agora eu vou mostrar aqui como ganhar Robux. Voltando ao assunto, né? Vou colocar qualquer música aqui, ó. Qualquer blusa. E vou voltar aqui, ó. Vou dar um F5 aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. 5, 4 Robux atualmente. Fica assim. Gastei tudo. aí, vou copiar meu link. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos copiar. Aí a gente vai aqui, ó a gente vai volta lá naquele site. Bota Aí você vai aqui em uh, drum, Aí você vai colocar seu usuário aqui do Roblox. Happy Unicorn é o meu. Aí você vai... Eu vou colocar aqui, ó. 83. 83 Robux, que é pra mim fica 400. Aí eu vou aqui, ó. Em Witchdram. E pam, pam, pam, pam. eu tenho que. se você não entrou nesse grupo, você entra. Aqui, ó. Entrar no grupo, vai ter umas provas aqui pra você. Pera aí que eu sou meio doida às vezes. Eu viro tudo. Seis segundos. Certinho. Aqui, ó. Entrada do grupo realizada. Agora a gente vai aqui, ó. Confirmar o. Sucesso With dance, thank you, Robux Aqui, ó Bom assim. aqui, ó Restaurar a página aqui, ó Dá um F5 Aqui, ó 400 Robux Já tá E agora, bora ver a nossa conta 87 Eu mandei 83 mais 4, 87 Tô boa na conta aqui, tá, galera? Aqui, ó e Linda, maravilhosa, nossa Robux Pessoal, vou abrir aqui, ó o meu canal Juju Bananica Aqui, ó Juju Bananica, como consegui você... Viu? Já aparece meu canal, galera Eu Tô, tô, tô contente Aqui, ó no celular Eu tô falando meio alto nesse videozinho Mas, perdoe É que, ó É a mesma performance desse vídeo Pra fazer no memo Pessoal, antes era esse site aqui, dá um zoom, era esse site aqui antes que eu fazia, mas agora é o Blockland, esse é o site atual que eu uso, o robô, eu, vo, eu vo, posso fazer várias contas, e em cada uma você pode ganhar uma e você termina uma, faz a outra, outra, outra, outra, outra. Pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui. E antes, falta pouquinho pra gente conseguir 500 inscritos. Então arruma ao inscritos. Compartilha muito esse vídeo. Então se inscreva no canal, deixa o like e beijo. gente chuva na à distância.